Ah, ele segue o meu rosto Segue o meu rosto Hum, hum Gente, essa é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo sem ter um script super bonitinho Só fiz uns tópicos bem aleatórios E vamos ver como é que vai sair Oi, eu sou o Cup e eu nunca falei palavrão É sério Desde que eu era criança, eu acho que eu começo vários vídeos com isso, né? E o pior que não tem nenhum motivo, tipo, ah, eu não falo palavrão, porque eu sou uma pessoa boa, porque é muito feio''. Não tem nenhum sentido. Tinha quando eu era menor. Quando eu era menor, eu sempre achei palavrão, tipo, uma coisa muito grosseira, muito feia, então eu não falava. Era só aquela coisa que seus pais te ensinam, que você tem, criança não fala palavrão, é feio. Mas, mesmo depois que as outras pessoas começaram a falar palavrão, eu simplesmente continuei sem falar palavrão. E se você perguntar pra qualquer pessoa, eu te juro, qualquer pessoa que me conheça, sabe, a vida toda, você nunca vai encontrar ninguém que me ouviu falar um palavrão. Pode perguntar. Eu te desafio. Eu realmente nunca falei e o fato de eu não falar palavrão me coloca numa situações <risos> um pouco específica demais e meio... sem sentido. Mas, é umas coisas que eu enfrento Como por exemplo, se eu quero contar uma história E nessa história, alguém falou pra alguém um palavrão Eu fico meio bugado de o que, que eu falo Por exemplo, ah, eu estou falando Ah, aí ela falou, vai tomar no hum, hum, hum. Hã? hum Hum, eu sempre tenho que ficar murmurrando. Ou eu falo a primeira letra do, do palavrão pra pessoa saber de qual palavrão eu tô falando. Só que geralmente eu murmurro mesmo. Aí eu fico lá murmurrando o que o, o palavrão da pessoa pra não falar o palavrão, apesar de não ter sentido o fato de eu não falar palavrão, mas eu continuo sem falar palavrão. Aí eu percebo que o fato de eu não falar palavrão cria em mim, diferente das pessoas, um vocabul. Um vocabulário diferente. Como assim? Em muitos momentos as pessoas usariam tipo Ah, um palavrão para expressar uma coisa Principalmente porque palavrões expressam muitas coisas É incrível a quantidade de coisas que um palavrão mesmo pode expressar Mas, eu, como eu não falo esses palavrões Não é que eu falo outras coisas no lugar Porque não, não me vem o palavrão na cabeça na hora Mas eu percebo que eu uso umas palavras que outras pessoas usariam palavrões no lugar. E agora eu vou exemplificar algumas. Eu tô olhando aqui, mas eu não tô olhando o script, eu tô olhando palavrões. <risos> pois é, tem o famigerado... Hum, sabe? Hum, hum, hum, com C, A... Eu percebo que eu falo muito assim, tipo assim, quando alguma coisa acontece de ruim comigo, aí ao invés de falar, hum, eu chego e falo... Caramba, eu falo muito caramba Caramba ou carambolas, eu falo carambolas E eu culpo a turma da Mônica por causa disso Carambolas Sabe quando a gente fala que a gente tá com raiva? Caramba, as pessoas falam muito, é quase um palavrão um padrão uhum. Quando tu tá com raiva, eu falo Eu percebo que eu falo um pouco, poxa É um pouco parecido, mas tem um negócio tipo assim Poxa vida nossa, agora que eu tô parando isso parece que eu sou um desenho censurado. <risos> Poxa vida! Às vezes as pessoas falam muito quando vai xingar as outras, né? Seu filho da... Hum... Eu não vejo sentido em xingar a mãe dos outros, eu prefiro xingar a própria pessoa, né? Então, eu geralmente xingo a pessoa. Falar Desgraçado. Eu gosto muito de desgraçado, sabe? Não sei por que essa palavra, mas eu... Desgraçado. É legal. É direto. Gosto de falar babaca também. Seu babaca. Também gosto de fazer umas coisas meio novela assim, quando vou chegar as outras pessoas, tipo... Te desprezo. Eu não diga é nada. O ponto é... Alfinetar o coração da pessoa. Quando for xingar. Mas eu sou uma pessoa de paz, então eu não faço isso, gente. Eu não xingo as pessoas. Ah, eu gosto muito de falar vadio e vadia. Eu gosto dessas palavras. Vadio. Não é o vadia da, da Pablo Vittar. É um vadio babaca. Não sei. As palavras têm mais significados, né? Ah, uma palavra que as pessoas falam muito. É um palavrão bem popular. Hum, hum se. Si, sabe? Tipo. Uhum, sim e esse tem alguns alguns colocações diferentes tipo assim que ali uhum, que você fala de para si mesmo eu geralmente falo tô cagando eu gosto muito dessa palavra cagar eu já percebi aí as pessoas ah, falam ah você não se importa com as pessoas que falando do seu cabelo ah eu tô cagando para as pessoas sabe em vez de falar eu tô pouco me Hum, eu tô cagando pra essas pessoas E às vezes a gente fala como, tipo Vai fazer, vai catar coquinho Eu falo vai catar coquinho, gente Eu falo vai catar coquinho Ah, vai catar coquinho Eu falo vai catar coquinho, gente Eu sou um desenho censurado Também falo, manda as outras pessoas cagar, hein Cagar é uma coisa, palavra legal mesmo, gente Você pode falar, ah, tô cagando pra isso Também pode falar, vai cagar É forte Você sentiu isso? Vai cagar É forte Aprendendo a xingar com cup ah, uma palavra que eu falo muito é raios. Mentira, eu não falo mais. Eu falava, quando eu era menor, eu falava raios, raios, raios triplos. <risos> não falo mais, mas sinto falta disso no meu vocabulário. Ah, tem o famoso gerado, uhum, sabe? Que é cocô. Uhum. Eu coloco bosta no lugar, isso é fácil. É só colocar bosta falando. Bosta, bosta é mais legal de falar, olha a sonoridade é bem mais legal, não tem R's Bosta, B é um, um som legal de pronunciar Você viu, eu acho que eu tenho um preço por palavras relacionadas a cocô, isso é estranho Não, não vamos pensar nisso não. Ah, tem também aquela primeira que eu disse, só que aplicado no sentido genitais, né Quando a gente fala, hum, pra falar pênis Eu, provavelmente, ou eu falo pênis, né, ou eu falo pau, piroca é, acho que é isso aí. Piroca é uma coisa mais. Brrr. Pau é uma coisa mais. Hum. Eu não sei o que eu estou dizendo. E também tem o, o que fala vagina, né? Que parece ônibus em, em espanhol. Eu acho que é. Aquele. Uhum. Hum, hum. hum, hum, hum. Aí eu falo vagina mesmo. Não, eu não tenho muitas palavras para vagina. Acho que. Uma situação meio estranha também que causa É quando eu vou, por exemplo, cantar uma música que tem um palavrão Aí eu não quero cantar o palavrão Aí eu não sei o que cantar E você me adora ah, E me acha adora. Mas realmente, gente, não faz nenhum, não tenho nenhum motivo pra não estar falando palavrão ainda É só uma coisa que eu nunca falei, então eu continuo não falando Mas pra também falar, tipo assim, ah, você nunca nem sequer pronunciou, balbuciou um palavrão Já aconteceu também, não vou dizer que não, mas foi sem querer O que aconteceu foi o seguinte, eu estava no meu quarto e... Tava o meu irmão no quarto, eu tava jogando no computador Eu estava jogando até Tales of Pirates, que é um MMORPG E eu estava numa parte e o grupo, ele tava num level bem mais alto que eu Então tava muito bom pra mim porque eu tava upando muito, sabe? Você que entende tá de jogos, você sabe do que eu tô falando Aí eu queria falar pro meu irmão é, Que eu estava numa parte boa Aí eu, Giovanni Giovanni é o nome do meu irmão Giovanni, olha só essa parte boa Só que na hora que eu fui falar isso um membro do meu grupo chegou e falou por algum motivo, que eu não lembro qual era, ele chegou e escreveu uh -huh. Aí, ao invés de eu falar, olha essa parte boa Aí eu cheguei e falei, olha essa, uh -huh, boa É isso aí Aí eu fiquei tipo, ah. caramba Aí eu, Giovanni, você ouviu isso? Ele, o quê? Eu, nada É, nem ele ouviu nesse momento, mas eu tinha falado e foi engraçado, porque. Você vê, eu me lembro disso até hoje, eu era bem criança mesmo. Depois disso, eu não acho que eu realmente tinha, cheguei a pronunciar palavrão em público em qualquer momento. Eu já devo ter balbuciado assim, sozinho. Eu posso fazer isso agora, quer ver? Eu posso ter feito isso agora. E vocês não estão vendo. Não vocês sabem agora porque eu tô falando, mas. Posso ter feito isso. E vocês não sabem. Mas ninguém nunca me ouviu. Ha ha ha! ha. Uau, que vitória, Cup. Parabéns pra você que nunca falou palavrão. Venceu na vida. Bem, gente, essa história que eu tenho pra contar, né? Não foi nada muito uau? Ou foi uau, talvez? Eu sei que vai gerar uma thumbnail bem curiosa. Porque realmente, uau, oh, ninguém falou palavrão. Todo mundo fala paravão, né? Se vocês perceberam, isso aqui tá um pouco diferente do que meu canal costuma ser. Porque eu estou testando uns equipamentos novos, umas colorações novas, umas coisinhas novas. Então, me diga se vocês sentiram a diferença. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Porque eu estou experimentando. Você vai ver um pouco de diferença nos próximos vídeos. Dito isso, eu espero que você me siga nas redes sociais. Eu sou Apenas Cup em todos os lugares. E assista mais vídeos, gente. Tem mais vídeos. vocês pode clicar em vários lugares logo depois da música de saída. Que vai ter daqui a pouco. Que eu falo que não tem música. Mas é uma música, então eu estou mentindo em todos os vídeos, basicamente, pra você. Me desculpe. É isso, até mais Eu não tenho música pro final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido